Pode parecer exagero, mas o GP das Américas da MotoGP 2023, realizado em Austin, foi decidido em favor daquele que conseguiu ficar sobre a moto até a bandeirada, e Alex Rins foi quem levou a melhor, dando a Honda uma vitória que não vinha havia 539 dias. Mais do que levar a marca da asa dourada ao degrau mais alto do pódio, foi a vitória da Satélite LCR, a única ronda a completar a corrida no Circuito das Américas. E o espanhol ainda conseguiu cruzar a linha de chegada com mais de 3 segundos de vantagem para o segundo colocado, Luca Marini. Fábio Quartararo levou a Yamaha ao pódio, Maverick Vinales completou em quarto, seguido de Miguel Oliveira e Marco Bezek, o líder do campeonato. Johan Zarco ficou em sétimo com Franco Morbidelli e Fábio Di Antônio na sequência. Augusto Fernandes fechou o top 10. Dos 20 que largaram, apenas 13 chegaram até o fim das 20 voltas programadas, sendo que a zona de pontuação vai até o 15º, e não faltaram medalhões pelo meio do caminho. Jorge Martin e Alex Marques caíram ainda na primeira volta, assim como Alex Spargaró. Jack Miller também caiu e a mesma coisa aconteceu com Francesco Banhaia, que foi ao chão mais uma vez na temporada, quando tinha uma liderança até tranquila nas mãos. Com o resultado, Bezek vai a 64 pontos, Banhaia fica com 53, Alex Rins sobe para terceiro e vai a 47, Maverick Vinhares em quarto com 45 e Johan Zarco aparece na quinta colocação com 44 pontos. Na moto 3, Diogo Moreira teve sua primeira vitória na temporada nas mãos. O brasileiro conseguiu uma ultrapassagem tripla na metade da última volta do GP das Américas, mas faltou potência ao equipamento da MSI frente às adversárias. No final, acabou prevalecendo Ivan Ortolá, que chegou a tomar um susto ainda na primeira volta com uma quase-queda, mas segurou firme e ainda foi premiado com a vitória. Moreira acabou com o quarto lugar e está empatado na liderança do campeonato com Daniel Olgado, ambos com 49 pontos. A MotoGP volta entre os dias 28 e 30 de abril com o GP da Espanha em Jerez de la Fronteira. O Grande Prêmio acompanha todas as atividades do Mundial de Motovelocidade. Curtiu esse vídeo? Dê o um like e comente o que você achou do GP das Américas da MotoGP. Aproveite também para se inscrever no canal, ativar as notificações e clicar no sininho.